O abacate é uma das melhores frutas que você pode comer, se você procura por bombear sua espada. Assista a esse vídeo 100% até o final, para saber de tudo sobre essa fruta maravilhosa, que vai te ajudar a durar alguns minutos a mais na cama. Antes de ver o que essa fruta deliciosa tem para oferecer, deixe seu joinha no vídeo e se inscreva-se no canal e ative o sininho para o youtube te enviar meus vídeos quando postados esta saborosa fruta que contém sementes contém vários nutrientes que comprovadamente mantém e melhoram não apenas a saúde sexual mas também a saúde cardiovascular uma curiosidade interessante é que os abacates eram os favoritos dos aztecas e eram conhecidos por aumentar as proezas sexuais dos homens eles eram conhecidos pelos aztecas como um fruto da fertilidade Hilariamente se referiam ao abacateiro como ao aquato, que quando traduzido para o inglês significa testículo. Minha palavra final sobre abacates é que eles são uma fonte maravilhosa de vitaminas. Como mencionamos anteriormente, a falta de vitaminas do complexo B pode elevar o estresse e ter um impacto negativo na saúde dos nervos e do cérebro. Isso pode ser um fator muito importante no mau desempenho na cama, e pode efetivamente estrangular sua libido, e atrapalhar as sessões sexuais mais longas. Os abacates não só são abundantes em vitaminas do complexo B, mas também são uma ótima fonte de gordura monossaturada, que provou ajudar o fluxo sanguíneo ao redor do corpo, incluindo, o pau. Se você ficou até o final desse vídeo, sei que está pensando em ver mais um vídeo que cure a ejaculação precoce, ou que faça você durar mais tempo na cama. Se você está cansado de perder tempo, e ficar procurando por soluções para curar a ejaculação precoce. Na descrição desse vídeo, tem um método comprovado por um especialista, que vai realmente te ajudar a acabar com esse problema de gozar rápido, em apenas 4 semanas.